Bem-vindos ao Modpack uh, Revelations, não é? modificado, não tem tantos mods que era para ser um bocadinho mais, mais leve, não demorar tanto tempo a abrir. Um, este aqui é o Nenas. Eu, Blue Moon 93 melhor jogador de Minecraft e Dota do mundo. Isto aqui foi a nossa primeira casa, onde basicamente chegou uma altura onde isto era de chests por todas as paredes. Agora tivemos aqui a criar umas coisas do BiblioCraft que são bonitas mas cuja funcionalidade ainda permanece desconhecida. Era aqui que tivemos as nossas, as nossas estações do Tinkers para criar as nossas ferramentas. Foi aqui que eu criei a minha Mega Evil Infused Rapier. Um, aqui era onde tínhamos as nossas primeiras bonsais, temos aqui as Furnaces no chão e as Crafting Tables. Uh, entretanto, vocês podem reparar que estão a ser spawnados withers, ocasionalmente. Uh, isso é porque a mob farm fica aqui mesmo ao lado de casa. Uh, e depois, tudo o que sai da nossa mob farm vem ter aqui acima, é esta parede de itens basicamente. Portanto, temos aqui calamares até dar, até dar com pau, temos esmeraldas, temos quase 300 nether stars, temos poucas putas precisamos mais umas. Depois, das primeiras coisas que fizemos quando uh, completámos a nossa casinha, que entra aqui de forma tão bonita na montanha, foi a estufa. Basicamente foi a forma mais simples que tivemos de resolver os nossos problemas de hangar iniciais. Portanto, nada de demasiado complicado. Depois a assim, seguir fizemos aqui grande armazém. Tive tipo dias para conseguir farmar estas madeiras vermelhas e pretas, mas ficou bem da fixe. Parece tipo um, um celeiro. Então aqui à esquerda temos minerais, à direita tínhamos uh, basicamente quase material de construção e coisas assim. Foi aqui uma das formas que tivemos de armazenar uh, uh, materiais. A seguir criámos uh, aqui umas pens, uns corrais, umas coisas. Temos papagais, corvos, passarinhos, coelhos, esquilos. Além dos animais normais, temos aqui os nossos doges. Uh, mas temos aqui, pronto, os animais normais do Minecraft, temos aqui alguns da Twilight Forest uh, e temos aqui só uma coisa para ir apanhando os ovos. Uh, depois, a seguir, acho que foi a fábrica, não foi? Começámos a construir. A fábrica, foi a foi. foi a fábrica. é está guardado tudo, como está guardado uma grande parte dos materiais que nós temos. Aqui em cima no Craft podemos ver a receita de que, que compram, a fazer de cor. Esta parte aqui das máquinas de lado são todas usadas para fazer crafting, o computador. Ah, estão ok. Aqui. Depois deste lado temos as máquinas que estão a pressar os odds que vêm de lá de cima do, do Spoiler Miners. Que, neste precisamente não são suficientes, porque os excesso do passo ainda estão um bocado cheios <risos> ok. Não estão a ser coisas pressadas. Aham. Uh -huh. Depois aqui temos um o ok, que dá para criar esmeraldas para os villagers. Como? Uh, pomos um villager que, é que dá em cacol e que dá esmeraldas e depois dá para criar esmeraldas ah, novas. Ah, ok, ok. Esta aqui é a nossa forma de fazermos rubber. E está também aqui a zona de enchantment e de potions e de coisas assim. Quando voltei-me era preciso criar alguns enchantments específicos, por exemplo, para a minha armadura. Tem Mending, tem Breaking, tem assim um conjunto de coisas, além dos, dos Buffs, pronto. Depois um, aqui, pronto, ferramentas, uns jetpacks, troféus da Twilight Forest... Aqui é nosso, a nossa coisa é para substituir coisas de para ou o nosso streaming óbvio sei lá não. Começa simplesmente a substituir as nossas foram mais no início, porque depois temos ali um painel de enorme que não nos envia tudo que precisamos. Um semelhante teria ah, de só para para volta e meio, quando precisávamos de algumas aloes para, algum, para alguns materiais. Aqui em cima temos os nossos 4 board mines, os mine-tortados estão são os uh, materiais, e depois uh, os asfores uh, e assim. E os materiais de Citónio 5 estão só a nível 3. o nosso panel solar, que é a maior parte da é nossa energia toda. hoje. só só funciona durante o dia, mas assim temos aqui umas células a mais ou menos para guardar a energia para manter um bocado as coisas a funcionar antes. Portanto, construímos aqui uma espécie de panteão dos deuses. Uh, basicamente são precisos 6 beacons para, uh, para termos todos o, o, os buffs possíveis e neste momento eu tenho outros buffs em cima e por isso não dá bem para perceber mas uh, há aqui um conjunto de coisas que, que, que são dadas pelos beacons e basicamente toda a gente está nesta área, portanto nós os dois, o Christian, volta e meia o Judas, que é ali o vizinho daquele lado uh, beneficiamos desses buffs Nossa senhora precisa prisão Ah ok então, yeah, construímos uma prisão para guardar testificates, entretanto todos os que estavam aqui dentro já morreram, que foi uma pena. Mas os gajos estavam aqui basicamente a jogar uh, basquetebol e jogar basquetebol é muito simples, é só... e... shit. <risos> ok, exatamente, portanto estavam aqui, isto era a torre de vigia, e aqui supostamente deveria estar um esqueleto a guardar uh, a prisão, controlado pelo Blood Magic. Só que uma de duas coisas aconteceu. Primeiro, o Blood Magic, pro, o próprio mod, admite que este ritual é um bocado instável. E segundo, o que acontece é que assim que o esqueleto ataca um zumbi ou outra coisa, os, os, se for outro esqueleto, o outro esqueleto ataca-o e acaba por, por matá-lo. E eu não, não arranjei assim uma forma fácil de resolver essa situação. Mas pronto, entrando aqui na prisão, tínhamos os nossos uh, Testificates VIP. Um, uns dos que a gente mais gestávamos basicamente, que trocavam por exemplo o tal Cole por esmeraldas ou este aqui que trocava, acho que era uma jukebox ou qualquer coisa e basicamente era só misturar, misturar ah era blocks. misturar um bocadinho de redstone, também ganhávamos esmeraldas e por aqui dá para ir ter ao Nether. A seguir, uh, invenções da Miss Daniela Souza que não está aqui connosco hoje mas basicamente criámos um nursery de árvores, ou seja, criámos uh, bonsais para quase todas as árvores que há no jogo. Basi fomos criando as árvores à medida que precisávamos delas, ou seja, volta e meia tínhamos de criar umas espécies para ter certos tipos de madeira. Volta e meia dava jeito ter uh, algum material de uma coisa ou de outra. Então, por exemplo, aqui deste lado esquerdo temos as seis árvores do Minecraft, depois temos algumas que produzem frutas, umas que produzem papel, umas que produzem string... Infelizmente, houve duas árvores que não deu para pôr aqui nas, nas bonsais, que são as secóias, que são para grandes, e pá, o modo não as aceita, não sei se é por serem muito grandes, sei o que é. Uh, pronto. Se viermos aqui para cima, chegamos à zona das abelhas, onde fizemos um bocadinho de mutação de árvores, um bocadinho de mutação de abelhas. Uh, basicamente aqui tínhamos as nossas uh, estirpes de, de abelhas, estavam, iam produzindo mel, iam produzindo coisas, mas lá está, nunca, nós chegámos em verdade muito por aqui a preocupar muito muito com isto, uh, porque não, não precisávamos propriamente disto para nada, ou seja, o Forestry funciona bem isoladamente, é um modo de acesso a um conjunto de coisas, mas quando se começa a ter Void Miners e essas coisas mais late game e Draconic Evolutions e essas coisas, é, já fica um bocadinho... Uh, a quem? Vamos dizer assim. Se não quisermos uh, entrar lá pela, ali pelo elevator, temos outra forma. Portanto, pelo Blood Magic, conseguimos... Uh, vamos lá ver se isto funciona. Uh! Conseguimos uh, saltar aqui pelas runas. Isto é muito fixe. Isto dava para fazer cenas brutais, se uma pessoa se der ao trabalho. Uh, mas roller coasters e coisas assim. Dá para fazer cenas bad fish Ah, ok, agora deu, o fogo estava a ver. <risos> Depois disso, construímos aqui uma árvore basicamente à mão, que acabou por se tornar uma espécie de torre de feitiçaria ou de teleportes. A ideia disto foi dupla. Primeiro, aqui embaixo tínhamos um enchanter, se quiséssemos encantar coisas à mão. Depois, aqui no nível do meio, tínhamos basicamente a nossa farm. Metemos aqui as, as crops principais de Minecraft: potatoes, carrots, seeds, beetroot, sugar, cactus e melons. E, acho que evento. e pumpkins, é, uh, E aqui em cima tínhamos, só mesmo na ponta da torre, tínhamos um waypoint para, querer, para fazermos teleporte de volta e meia para villages e coisas assim que encontramos uh, pelo mundo. Entretanto, foi árvores, ok? Plantámos aqui umas sequoias. Por algum motivo, metade desta desapareceu. Isto devia haver árvore para cima. E eu nunca percebi se foi alguém que destruiu isto ou... Não sei, fiquei um bocadinho na dúvida. Mas pronto, temos aqui outra sequoia. Temos aqui um conjunto de árvores em baixo. Temos ali uma do Twilight. Yeah, Twilight oak pronto. Uh, para além de termos assim um, umas tantas com os efeitos fixes nas folhas também. Isto é uma Time Tree ou como é que isto se chama? Time Wood. Um, Estas são as Rainbow. Temos... Temos mais o quê? Temos esta que é a minha Evolution ou Transformation ou como é que isto se chama. Também tem um efeito... Estranho. Um, e depois, eventualmente, fizemos aqui este bruto do, deste castelo flutuante, meu, bueda fixe, uh, que foi onde nós viemos fazer feitiçarias. Portanto, o Nenês andou a fazer Thomecraft, eu andei a fazer Blood Magic. Uh, e entrando aqui, o que é que temos? Primeiro temos aqui um teleporter, isto basicamente uh, leva-nos entre a fábrica e aqui. E aqui está o nosso Blood Magic Altar tier 5 com 1 milhão e 300 mil de sangue, man. tipo o maior altar que eu já vi. não Deve haver maiores certamente. Um, mas yeah, basicamente só temos Runes of Sacrifice que é para a mob farm cá aqui em baixo uh, ser mais rápida, temos aqui a mob farm. Uh, está a usar o ritual que é o, o Penance, que é o que basicamente o dano que fizer aos mobs põe no, no, no, no altar. Temos Runes of Augmented Capacity, que é para aumentar a quantidade, lá está, temos um milhão e 30.0 mil de capacidade. E depois temos só aqui duas fileiras de Speed Runes, que faz com que a gente consiga fazer, por exemplo, uma Ethereal Slate, fazemos isto em segundos. Portanto, é mesmo muito, muito rápido. Um, aqui é um, um ritual que eu uso para tirar os enchants do meu Living Chest Plate, ou seja, criava estas coisas e a partir disto dava para juntar e uh, treinar pets específicos. Um, depois, aqui no andar de cima, tínhamos uh, já a parte mais para o Thomcraft. É, não. Só comecei basicamente o inicial, fazer umas coisas engraçadas as coisas que vamos preparar preparado de jogar Eu aproveitei, roubei aqui um dos andares, aqui da torre, roubei aqui o maior, para meter aqui um dos rituais. Uh, este é o que basicamente se usa para criar uh, os debuffs, por exemplo, para criar o Stormtrooper. Era três setas encantadas ali com o arco, ativava-se o ritual e catrapumba, tínhamos o debuff no, no facto. Já, yeah, temos aqui grande estátua, isto é o Paul Bunyan, mas versão Minecraft, portanto é o Steve Bunyan. Um... <risos> isto é só uma estátua sem gente, que a gente construiu. Com o Blood Magic dá para fazer teleporte de coisas como por exemplo o Ender Portal, portanto fui buscar um... Uh, de um das fortresses e, fui, e temos aqui a nossa ilha flutuante mesmo a jeito. E finalmente temos aqui, do mesmo modo dos Void Miners, os Personal Beacons. E o que é que é um Personal Beacon? Essencialmente... Nós, eu, eu, esta quantidade de buffs que nós temos em cima, a maioria deles vem do Personal Beacon E com o um beacon grande que chega, nós conseguimos meter Resistance 5 Significa que nós somos imortais, nós não vamos dano Nós conseguimos meter Strength 5, temos mais 5 de Attack Damage, Speed 5, etc E por exemplo, a minha espada que faz 11 de Attack Damage Mais os buffs aqui da armadura que faz mais não sei quantos a Minha espada não faz dano ao Nenas Tipo, nada, ok? Um, dá para meter também Night Vision, que é o que nós temos, Invisibility, Saturation, que é para não, não ter fome, e pronto, penso que está as coisas que nós fizemos, não é? Uhum. Depois dos nossos vizinhos, então, nós viemos aqui para um servidor, tínhamos mais 5 ou 6 pessoas aqui no servidor, uh, e as bases de algum pai de 3 pessoas eram aqui mesmo ao lado, portanto esta é a base do Christian, uh, ele fez aqui esta entrada, toda XPTO, e indo aqui, temos o primeiro nível da base dele, onde ele tem aqui algumas árvores, onde ele tem as coisas, com os computadores e alguns storage blocos. Estás-me a bater ou oh, porquê é que eu estou a levar? não, eu não estou a sequer. Estás invisível, não é? ya. Yeah, yeah. Prá, mas temos aqui já o acesso ao computador, acho eu, ou, ou será que não é aqui? Se calhar não é aqui. É em baixo. Não, aqui temos alguns crafters, mas se calhar é em baixo, já, yeah, então aí e aqui, no nível de baixo temos, portanto, a base secreta dele, também o XPTO Ah, estás aqui, que eu ouvi o elevador. Uh, temos aqui o smelter, temos aqui, mais uma vez, os compacting drawers, são muito fixos para armazenar estas coisas. Temos aqui um matter transmitter, que vai dar a uma base de, um, uh, do, de outra pessoa aqui do servidor. Deixa-me lá ver, eu acho que isto basta eu entrar aqui. Ok. Portanto, esta é a base. Eu quero dizer que é do Mecha Kung Fury, mas eu não tenho exatamente a certeza. Um, e então, yeah, tipo isto é a base dele, eu não consigo falar muito do que é, como é que funciona a base dele, não que isto muito bem, mas acho que também era avançada. E a Mob Filters, o que é que, é, o que é que são estas coisas? Está aqui um monte de coisas que eu nunca ouvi falar, pronto. Mas pronto, é uma base também fixe. Aqui à frente, temos a base do Judas. Uh, isto penso eu que foi basicamente a primeira casa dele, ou seja, temos aqui umas, umas bookshelves, está ali um portal para o para o a Mining Dimension. Aqui dentro temos umas coisas a, a flutuar, umas carrots do Draconic Evolution. Para aqui para baixo Storage. É capaz de haver mais coisas para ali, mas não vou estar também aqui a invadir a, a privacidade do moço, não é? Coitadinho. Um, aqui está as crops dele, aqui um monte de vacas e de ovelha. Olha assim ó Judas, isto é animal cruelty tipo. What the fuck? Olha para quantas vacas estão aqui Vamos matar algumas, aliviar aqui o espaço um, E depois, já o Judas construiu aqui um castelo brutal Eu acho que ele construiu isto à mão, portanto isto não foi com builders, não foi com nada Foi mesmo só pior willpower basicamente E então já, tipo, temos aqui a entrada do castelo, grande muralha à volta, não é? Uh, aqui por dentro o castelo ainda não está povoado acho eu Acho que só tem aqui umas luzes E é capaz de haver aqui um minecart qualquer que vinha aqui ter Embora não tenho bem a certeza um, E pronto vários andares Portanto obviamente que ele tinha coisas planeadas aqui para os vários andares Que ainda não, não as acabou Torres e depois aqui uma torre Que também mais uma vez eu suponho que ainda devia faltar aqui se calhar alguma coisa em cima E aqui as traseiras uh, do castelo Mas já yeah, este castelo é fixe também Aqui temos a base do Rui, também conhecido por Lazy Owner. aqui está o maior uh, reator que eu alguma vez vi, tipo, what the fuck is this? Uh, aqui temos umas cenas do Computer Craft, que eu também não, nem imagino como é que isto funciona, mas isto também parece ser o x XPTO, dá tipo a carregar nos botões ou o Painéis solares. Aqui a base circular dele, o Rui tem boa jeito para usar o Builder Isto, eu não sei se é muito difícil ou não, mas eu, eu, eu tentei e não consegui uh, Mas já, yeah, o Rui faz umas cenas muito afiches aqui com o Builder E eu tenho a ideia que dá para entrar na base dele por estas portas, exatamente Isto usa aqui uns Sticky Pistons Já, yeah. então entra-se aqui, tem um montes de automação, um montes de coisas do Draconic Evolution a armadura dele eu penso que é tão boa como os nossos beacons. Acho que ele também não pode morrer. A única diferença é que pronto, nos beacons não, temos, não chegamos a ter de usar a armadura. Tá... <risos> Sai daqui, meu. Tu uh, aqui vejo um blog de folhas a voar. Uh, pronto, yeah. O Rui também tem aqui um monte de storage, um monte de automação. Aqui um R, todo XPTO. E aqui em baixo uh, tem os seus void miners. Suponho que é aqui que ele colecionava algumas coisas, pronto. Esta é a base do Rui, eu acho que o Rui era capaz de ser o mais avançado em termos tecnológicos da gente todos, ou pelo menos o que tinha mais a automação. Um, e fez isto tudo sozinho, ao contrário de mim, que basicamente peço nenas para me construir as coisas e depois roubo ouvir. tudo. Eu nem sei bem o que é que é isto que estou aqui a ver, mas eu penso que isto foi criado, foi, isto foi fabricado, isto não é spawn natural. Isto yeah, definitivamente é cenas do Rui. Aqui estão cristais de fogo, ali atrás estavam cristais de água. Um, yeah, então aqui temos cenas do Botânia a colecionarem mana, acho eu, exatamente. Que trazem para aqui, depois aqui com redstone circuits e coisas assim. E pronto, Nenas, acho que é isto, não é? Uhum. Eles tive uma, uma estrutura que é criada pelo Minecraft, que eu deixo de encontrar. Tive que, tivo que olhar formar de mapas para encontrá-la. eu sei quantos anos a pesquisar e conseguimos achá-la, basicamente. Depois crescemos, fazemos todos os mobs e aí, precisamos achá-la, <risos> basicamente. E a cena é que lá está, se isto for Minecraft Vanilla, tu vens aqui e isto é uma ação brutal, e luto brutal, e mobs e difícil e não sei o quê. Só que quando a gente chega ao ponto onde a gente já estamos, que a gente já não morre A gente já, não, já mata tudo com um ataque, a gente já faz tudo E ah, tipo, a gente chegámos aqui, explorámos, é, abrimos uma dúzia de chest, está-se bem Então agora o que é que a gente faz? Toca de incendiar isto tudo <risos> Mas isto foi giro, eu curti vir aqui, nunca tinha visto uma coisa assim e na fazia ideia que isto era tipo Vanilla Minecraft, que sabe que isto era qualquer coisa de algum é, é. Está fixe? Um, mas pronto, é isto Foi o nosso pack foi o Revelations uh, Curtimos jogar aqui com a malta E um, esperamos que eles tenham curtido Jogar connosco né? Portanto mais uma vez um shout out Para o Christian, para o Rui, para o Judas Para o Mecha Kung Fury uh, Mas pronto Foi imensamente divertido uh, Perdi aqui mais tempo do que o que devia Dado que tenho tipo mais que fazer E um trabalho e Universidade e coisas assim. Mas yeah, curtir Bué, foi brutal. E esperemos eventualmente arranjar outro modpack pack com que se consigamos divertir tanto como divertimos com este. I will see you next time!